Meu nome é Gregory. Mauro. Daniel. Adriane. Ih, não entendi. Não entendi. Ih. Como é que é seu nome? Não entendi. Meu nome Como é, é Gregori. Eu sou Mauro. Daniel. E Adriane. Nós somos invenções de tractanas. Tractanas. O que, que é tractana? O que é tractana? que é tractana é mesmo lá em Minas, meninas? O que é tractana? <risos> é, em Minas é um trem. Ah, um trem. Ah, um trem. trem. Ou seja, um trem. qualquer coisa assim. Mas a gente vai descobrir o que é uma tractana. Então vamos, vamos, vamos fazer o cine rolo? Vamos fazer o cine rolo. Bora. Bora. Rola. Bora. Esse é o cine rolo, a gente vai passar aqui ao vivo e fazer a sonoplastia com os instrumentos ao vivo. Então a gente vai fazer o cine rolo, a gente faz ele todo de papelão, é uma tela do tamanho do celular e aqui embaixo a gente põe uma tira aqui e outra tira aqui, que aí o rolo entra aqui debaixo, tá bom? E a gente põe aqui um canudinho aqui, aqui puxar com a mão mesmo e a gente vai rolando e ao mesmo tempo que a gente vai rolando, a gente filma, a gente põe um suporte de papelão, coloca o celular com a câmera, ajusta e começa a gravar. E aí ao mesmo tempo a gente faz, enquanto eu vou rolando, a gente faz a sonoplastia ao vivo. Vamos lá! Ah, Estação. Estação. É. Ala, tá sim, tá estação. Pô, tá logo Vamos logo para a gente, logo. O, corre lá antes que o trem saia, meu. tô chegando. Chegou, chegou. Próxima estação. Nossa estação. Estamos aqui para apresentar os, uh, o grupo GT Tractanas e nós temos o projeto da Ciclomotiva também, e nós temos o canal na internet no YouTube é, Ciclomotiva. Convido a todos para curtirem o, os vídeos e, e dar um apoio para a gente lá, dar uma força, curte. E compartilhe. Inclusive tem o canal do CineRolo. Quem quiser fazer o CineRolo e compartilhar com a gente, vai ser muito legal. Muito legal. Também. Valeu. Valeu.